Oi, pessoal. Boa tarde. É... Eu estou super feliz porque eu trouxe duas pessoas muito bacanas para bater um papo com a gente hoje, que é a Cristina De Luca e o mestre Piropo. Alguém conhece o Piropo? Alguém sabe quem é esse cara aqui? Eu vou só dizer uma coisa. Quem foi micrero no, no final dos anos 80, 90 e não conhece esse cara tinha alguma coisa errada, porque esse era o cara que salvava a vida da gente, tirando dúvida, com a coluna Trilha Zero, no jornal Globo, e, poxa, a gente tinha piropo como uma referência e tão grande, porque quando a gente escrevia pra ele, ele, ele inclusive respondia, se dava o trabalho de responder, e foi por isso que ele acabou meu amigo. E eu levei ele pra minha cidade três vezes para dar palestra lá em Natal. Que ele gosta pra caramba e nesse, nesse dia tem que voltar de novo. <risos> então, assim, eu trouxe esse tema para resgatar um pouco de uma época onde quem tava lá com microcomputadores como eu, começando sem internet, a, a desvendar esse mundo, usava como referência os cadernos de informática do Globo, da Folha, do Estadão, até do Jornal do Brasil também, que tinha um caderno de informática, eu não lia tanto, mas tinha um caderno. E esses cadernos ajudaram a moldar uma, né, a troca de ideias, toda uma geração que mexeu com, com, com TI. Né? E nada melhor do que chamar essa turma para falar um pouco dessa experiência uh, e resgatar essa história um pouquinho para a gente. Cristina, quer começar? Eu... Vamos lá, eu posso falar, porque outro dia me apresentaram como Gutenberg da, da internet. Eu não sei se o Gutenberg da internet é, é um, foi um elogio ou se não foi, depende da plateia. <risos> Mas é mais ou menos isso, porque quando o Caderno de Informática do Globo começou, a gente ainda estava na pré-internet, a gente ainda tinha uma coisa chamada BBS, Bulletin Board Systems, não sei se vocês... Chegaram a estudar sobre isso, já ouviram falar. Os BBS eram o que a gente chamava de quadro de avisos. Funcionava praticamente como os grupos de discussão do Orkut ou do Facebook. Eram lugares temáticos onde a gente entrava para trocar informação, para trocar ideia. E normalmente de forma assíncrona, porque o que que acontecia? Naquela época os nossos modens tinham... Era muito pouquinho, né? O modem era 75 bps 1.200 é. bits, bits por segundo, segundo. Bits. Então o máximo que a gente conseguia fazer era conectar um modem na linha telefônica Fazer o upload de tudo que a gente tinha escrito Desconectar e, Ou então fazer o download de tudo que tinham deixado pra gente lá Pra gente ler o offline, a gente não conseguia Ficar online como a gente fica hoje o tempo inteiro. Só para informar, naquela época, o telefone só existia telefone fixo e era cobrado pelo tempo da chamada. De modo que para você ficar conectado algum tempo, na, na, na, na... primeiro seu telefone ficava ocupado, segundo você pagava uma fortuna. E era muito lenta a conexão, né? Eu me lembro... A primeira página que a gente fez para o caderno de informática do Globo tinha uma imagem do logo do Globo que tinha 256K. É, esses 256K levaram seis horas para fazer o upload. Só para vocês entenderem do que, que eu estou falando. 75 para subir. Levou um tempão para fazer uma... Eu fui tomar café várias vezes, voltei, para ver o logo na, pa... na primeira página que a gente subiu do caderno de informática do Globo em 1995. Tá? Bom, uh, pal... uh, o São Luciano abriu dizendo que me convidou diversas vezes para fazer palestras em Natal. Essas palestras eu andei fazendo pelo Brasil todo e o título da palestra era a tecnologia do futuro. Naturalmente, ao longo do tempo, na medida que o tempo ia passando, eu ia tendo que modificar alguma coisa, porque algumas coisas já passavam a ser realidade. Mas, enfim, eu falava sobre o futuro da tecnologia. Eu agora estou sendo chamado aqui para falar sobre o passado da tecnologia. Quer dizer, eu sou testemunha ocular da história. E, e, e é verdade. Agora, é uma coisa interessante é, a gente ver as coisas passarem. Uh, eu, eu sou um menino, a semana passada eu completei 80 anos, quer dizer, então eu vivi um tempo razoável. E eu vi muita coisa mudar. Mas o mais espantoso é que a maioria das coisas que nós temos hoje, que nós tomamos como uh, garantidas, quer dizer, são coisas que já deviam estar aí a, a vida inteira para vocês não somente não existiam há alguns anos atrás, como também ninguém foi capaz de prever que um dia existiriam. Quando se lia a previsões para o futuro, a futurologia, ninguém foi capaz de prever um telefone celular como ele funciona hoje. Eu não sei se algum de vocês aqui já ouviu falar no nome Dick Tracy, não é do tempo de vocês. Dick Trens era um herói de história em quadrinho que se comunicava com sei lá quem, utilizando um, um relógio. É. E o relógio era um rádio. Então, ele falava pelo rádio. Telefone celular, como nós temos hoje, que, que, que, que minha neta, quando vai lá em casa, eu tenho que tomar dela e esconder, porque senão ela não conversa comigo. Ninguém imaginou que ia existir. A maior parte das coisas que vocês veem hoje e, e, e têm como certa, garantida, que há ah, isso, sempre teve aí a vida inteira, não somente são coisas muito novas. Quando eu digo muito novo é o seguinte, a, a, a internet no Brasil começou a ter acesso ao público em 1996. Nós estamos em 2018, 96, 2006, 22, há 22 anos. 22 anos, para a maioria de vocês, é muita coisa. Para mim, é pouco mais de um quarto da minha vida. Para a tecnologia, não é nada. 22 anos, para a tecnologia, não é nada. E é curioso ver como, como as coisas mudam. Eu estava vendo... O rapaz que nos antecedeu aqui falar a respeito de fornecedores, de consumidores de conteúdo. Eu perguntei para a Cristina, Cristina, ler livro ainda é consumir conteúdo? É. Porque era assim que se consumia conteúdo. Durante dois, três, três quartos da minha vida. Eu continuo sendo um voraz consumidor de conteúdo. Eu leio livros. Impresso. Com uma vantagem. Há muitos anos atrás eu vi isso no cinema, achei interessante, nunca mais me esqueci agora estou vendo que isso é verdade. Uma das poucas vantagens da velhice é você poder ler novamente os livros que você leu quando era jovem e que se lembra Ah, esse é um bom livro, eu li e gostei. Mas você não faz mais a menor ideia do que está escrito no livro. Então, você pega o livro para ler, já com a certeza de que você vai ler um livro bom. Não era assim que eu consumia conteúdo e continuo consumindo hoje em dia. Cristina, pega a bola. Toca, toca. Não, tem, tem umas coisas interessantes que o Benito falou aqui. Eu me lembro que, e eu não vou tão longe como ele foi, mas em 2004, é em 2004, 2004 Estou mais perto. A internet já existia. E existia... A, a rainha dos smartphones se chamava Nokia. E nós fomos para um evento da Nokia em Helsinki. E vimos o presidente da Nokia dizer que a gente jamais, dali para frente, continuaria usando o celular assim. A gente passaria a usar o celular assim. Só que a Nokia não fazia a menor ideia de por que, que a gente usaria o celular assim. E isso tanto é verdade que hoje a Nokia já não é mais as rainha, a rainha dos smartphones. Ela deixou passar esse bonde. Né? Então, quando o Pepiro fala de coisas que são novidade hoje, eu olho para trás e, ó, e vejo muito fundamento do que a gente tem hoje naquela época, sem que ninguém naquela época de fato fosse capaz de saber como é que a gente usaria a tecnologia hoje. A gente intuía, mas a gente não tinha a menor ideia. Então, por exemplo, quando a internet começou no Brasil, a gente intuía que ela ia ser um problema para a companhia telefônica. Por quê? Por causa de um negócio chamado VoIP. Hoje, a maior parte das vezes que você está usando um telefone celular, você não está falando mais na rede analógica da companhia. Você está usando VoIP, porque a companhia telefônica se apropriou dessa tecnologia. Então, assim, a gente vai evoluindo de acordo com o que o mercado vai pedindo. Né? E o bacana do caderno de informática é que o caderno de informática formou gerações. É, a gente levava o usuário pela mão, a gente explicava a tecnologia que estava chegando, como é que ela ia ser aplicada, como é que você ia usar aquilo. Então, a gente falava lá das planilhas eletrônicas. Hoje, a gente usa planilha eletrônica baixando na, usando uma assinatura do Office na internet, usando uma assinatura de uma planilha do Google, né? Uh, mas naquela época, a gente tinha que instalar aqui no nosso computador. E a cada versão que a gente instalava, a gente perdia coisas, porque a versão não era compatível com a versão anterior. Então, a gente ficava ali, levando o usuário pela mão, dizendo como é que ele tinha que fazer para não perder os dados dele na hora que ele fosse fazer o upgrade da planilha eletrônica dele, do processador de texto dele. Hoje, isso tudo é muito fácil. O iPhone revolucionou isso. O iPhone vem com uma atualização pelo ar e praticamente você não precisa fazer mais nada, porque tudo está funcionando, né? Ou você começa a ter que instalar uma série de outros aplicativos, porque a partir do momento que você tem uma versão nova do sistema operacional, do iOS, você tem todo mundo ali dizendo para você, baixa o um novo aplicativo do Facebook, baixa o um novo aplicativo, praticamente os aplicativos já vão se auto... Atualizando automaticamente. Naquela época não era assim. Né? E aí o Pepiropo virou o guru dessa galera toda, porque ele era o cara que escrevia sobre os bits e bytes. Era um dos caras que mais sabia dizer como é que você ia ter que instalar um computador pra não perder o que você tinha nele. Não é isso? É. <risos> Às vezes eu dava uma mancada ou outra. A gente está lembrando aqui de uma coluna do caderno de informática chamada Coitadinha da Cristina. Foi uma coluna escrita por ele. E a história foi o seguinte, eu comprei um HD novo, trouxe de viagem e não quis instalar sozinha no meu computador porque eu achei que eu ia perder tudo que eu tinha. Falei, Beperopo, você instala para mim? Instalo, leva lá na minha casa, tal, Botou o computador na bancada, abriu o computador, pegou os HDs, instalou os dois HDs no gabinete. Na hora de fazer a formatação do HD, para começar a passar as coisas do antigo para o novo, ele formatou o HD velho, em vez de formatar o HD novo. E eu perdi tudo que eu tinha. Então, virou uma coluna. Coitadinha da Cristina, porque ele conseguiu fazer justamente o que eu temia. Na casa dele, a gente conversando. A Crist... a gente... Fala. A Cristina falando há pouco de planilha eletrônica. Planilha eletrônica é um negócio que sempre existiu, né? Vocês sabem quem foi que inventou a planilha eletrônica? Algum de vocês já pensou por que, que a planilha eletrônica foi inventada? Ah... Quando quem começou a revolução dos computadores, quer dizer, os computadores pessoais, tem até uma, uma, uma história célebre a respeito de não sei que capitão da indústria da época. Por que, que alguém vai querer ter um computador dentro de casa? Porque hoje qualquer um de vocês aqui tem no bolso um computador com muito mais capacidade de memória e de processamento do que o computador que processava os dados inteiros de uma grande empresa de 10, 15 mil funcionários há 30 anos atrás o que fez com que os computadores entrassem nas nossas casas foi um engano que a IBM cometeu a IBM não levava muita fé nessa história de computador pessoal então ela decidiu lançar um computador e não patenteou Naquela ocasião, os computadores pessoais que existiam eram as chamadas máquinas de 8 bits, uma máquina com um pequeno poder de processamento, e cada fabricante tinha o seu sistema operacional. Então, se o seu fabricante parasse de fabricar, você não somente perdia o que você tinha ali, mas como todos os seus programas, porque não... O um dos outros computadores não rodavam no seu. A IBM fabricou e lançou o IBM PC em 1981. 12 de agosto de 1981, por acaso, eu me lembro. E isso fez um sucesso tão extraordinário que, e como ela não tinha patenteado, outras empresas começaram a copiar aquele projeto. Foram chamados Clones e que passavam a usar o mesmo sistema operacional. Então, você podia comprar um computador, certo que se, porventura, a empresa que fabricou o seu computador falisse, você podia continuar usando seus programas, etc, etc. Só que não havia programas. Havia um computador que era fornecido com um sistema operacional e com uma linguagem de programação embutida, que era o BASIC. Se você quisesse um programa, você tinha que fazer. Havia um cavalheiro chamado Dan Bricklin. O cavaleiro era um jovem como vocês e ele era estudante, acho que de engenharia ou alguma coisa parecida, em Berkeley, Califórnia. E ele estava de saco... É, no, no, nos Estados Unidos é muito comum essa de homework, trabalho de casa, trabalho de casa, trabalho de casa... E os trabalhos de casa de matemática eram, eram massacrantes, eram todos muito parecidos. Então, ele resolveu, disse, pô, fazendo a mesma coisa todo dia, eu vou inventar alguma coisa que eu possa mudar os dados de entrada e aí já sai tudo calculado na saída. Foi assim que surgiu a planilha eletrônica, que revolucionou completamente toda a administração de praticamente tudo. Vise calque, né? Chamava-se Vizicalc. Bem, por acaso eu tive o prazer de conhecer esse cavalheiro. Tem uma fotografia com ele. que foi o que a gente chamou de Killer Application. Até hoje, vocês ouvem falar um pouco assim, qual vai ser a Killer Application da inteligência artificial? Qual vai ser a Killer Application? A primeira Killer Application foi o Vizicalc. Porque ela fez com que, de fato, as pessoas passassem a usar... É, os computadores né, em casa. Com e as empresas também. Bom, o computador entrou primeiro nas empresas antes de entrar em casa. É, quando, quando começou o caderno de informática do Globo? Março de 1991. Então, a gente estava na reserva de informática ainda. Sim. Aquele... Pessoal, o país teve uma reserva de informática que era assim. É, você tinha que comprar computadores né, de, de algumas de, de empresas que fabricavam no, no Brasil, tá? E uh, eu não sei de quem é a frase que o, o contrabandista desconhecido merecia uma, uma, uma, uma estátua. estátua. É da Cora. É da Cora, né? Pois é, tá bom, estou lembrando da Cora. que patrulhava a e, cara, Cora desde a época do jornal... Quem salvou o país do ostracismo tecnológico foram os contrabandistas. Se não tivesse contrabandista nesse país naquela época, a gente teria amargado usar máquinas de, com uma uh, diferença de cinco anos ou, e sem falar na qualidade, né? Mas o caderno pegou essa fase, né? Ela pegou essa transição é, de sair da reserva de mercado e pô, deve ter sido divertido Não, pelo pegou, menos. Né? Eu ia falar aqui que a Cora era patrulhada desde aquela época. E a galera escrevia para ela dizendo assim, vai morar na Califórnia, você ama a Califórnia, você quer viver lá. Porque ela defendia a pirataria <risos> abertamente no caderno, porque ela dizia assim, tem que baixar o preço dos programas do Brasil, se não baixar, a gente vai continuar pirateando, porque a gente não tinha dinheiro para comprar, a verdade era essa. Uh, e a pirataria, e, e, a, e o contrabando, né? porque a gente trazia as coisas de fora, era proibido. Trazer a máquina de fora. Eu trouxe muito notebook embrulhado na edição de domingo do New York Times. Embrulhava, botava embaixo do braço, passava. O New York Times, naquela época, a edição de domingo era um calhamaço desse tamanho, dobrado, ficava grossão. A gente botava, tirava o miolo, botava o computador dentro e passava na alfândega com o computador como se fosse o New York Times embaixo do braço. Né? Era o um jeito de trazer. O meu primeiro disco rígido. Era um discurso enorme. Enorme no sentido lato e no estrito. Porque ele era do tamanho de um tijolo grande. Né? E a capacidade de 40 megabytes. Coisa... A gente trabalhava até então com disquetes de 360K coisa é, parecida era, era os de <risos> e um quarto. Esse, esse, esse disco rígido eu comprei em Foz de Iguaçu eu, tinha, eu fazia um trabalho de consultoria no, em, em Porto Alegre ia lá pelo menos uma vez por mês e toda vez que eu voltava eu passava por Foz de Iguaçu, isso, comprava alguma coisa esse disco rígido entrou no bolso de uma capa eu devia ter uma figura estranhíssima porque saí da alfândega de capa capa de chuva, com o disco rígido no bolso. As coisas que, que para a perspectiva atual, as coisas eram quase inacreditáveis. Quer dizer, telefone era uma coisa que se usava para falar. Agora, como a Cristina acabou de dizer, o que menos se faz com o telefone é falar. Eu tenho. A, a, a minha neta, que, que eu tenho que esconder o telefone dela, ela passa o tempo todo mexendo naquilo. Eu nunca vi ela, uma única vez sequer, falar no telefone celular dela. Ah, sistemas operacionais, Windows, hoje em dia. A gente encara uma interface gráfica, acha que sem interface gráfica não tem computador, não é isso? Bem, a interface gráfica, a, que a primeira delas que se popularizou foi o Windows, foi, começou a, a, a, a, a, a foi em 1990 e tantos. O computador foi usado mais de 10 anos com linha de comando. Então, o meu primeiro... O compu... primeiro que foi com a interface gráfica que a gente conhece hoje foi o Windows 95. Porque o Windows 1 já era, ainda era misto, 2 e um pouquinho de... É, teve o Windows 3, mas enfim. Uh, uh, uh, era linha de comando. Então, quando eu comprei meu primeiro computador, a gente não, não tinha onde aprender. Não tinha revistas não tinha caderno de informática, era tudo se comprava livro, normalmente importado, para poder aprender alguma coisa. E, eu, e todo mundo tinha um amigo que entende de computador. Eu acabei virando um amigo que entende de computador, os meus amigos, mas eu tinha um, o meu amigo que entendia de computador, era um tradutor. Então, ele me ele, ele, ele dizia, olha, é o seguinte... Você pega, quando você bota o disquete, você tem que formatar. Aí você digita formate espaço A dos pontos. Agora, se você digitar formate espaço A dos pontos barra S, aí já faz diferente. E eu ficava tomando nota daquelas coisas como se fossem palavras mágicas, abacadabra, coisa de... Aí um dia eu parei não é possível, eu não posso usar uma máquina que a máquina me domina. Eu tenho que aprender a usar essa máquina. E foi assim que eu acabei. A minha formação profissional não tem absolutamente nada a ver com a informática. Eu sou engenheiro ambiental. Engenheiro de merda. Ambiental, não é? <risos> ele oh, fala que ele é engenheiro de merda, ele é eu... engenheiro sanitarista. A minha especialidade era tratamento de esgotos. Então, perguntavam para o meu filho, seu pai é engenheiro. Mas engenheiro que se é viu, é um engenheiro de merda, porque ele costumava ir comigo às estações de tratamento de esgoto. E, e, e era assim que se aprendia, era assim que funcionava. As coisas eram muito diferentes do que são hoje. E olha, sobre alguns aspectos, eu, quando eu, quando eu era garoto, que eu via um velho dizer: Ah, no meu tempo era melhor. Eu, eu prometi para mim mesmo que eu jamais iria dizer isso. Pô, é claro que quando eu tinha 20 anos, era muito melhor. Porra, eu tinha 20 anos? Era muito melhor do que ter 80. Então, eu não vou dizer isso. Mas sobre, sobre alguns aspectos, essas coisas que a gente aprendia, e cada vez que se aprendia, se galgava um degrau, se vencia uma dificuldade, se fazia alguma dava uma sensação de triunfo tão agradável que hoje em dia acho que não tem muito, não tem muito mais graça, não, não né? Não, tem muito. Você agora está aprendendo HTML5. Ele tem um site chamado Sítio do Piropo. Eu não tenho um site, eu tenho um sítio. É, ele se recusava a chamar de site, ele só, <risos> só chama de sítio. Então, é, então, assim, ele tem o Sítio do Piropo. E o Sítio do Piropo, ele acabou de descobrir que ainda tem 1.500 visitas dia, é isso? É... Você tem uma ideia das coisas legais que ainda tem lá e que as pessoas buscam no Google e chegam no sítio do piropo. Tem muita história da tecnologia contada no sítio do piropo. Então, ele agora está aprendendo HTML5 e? CSS3, para ressuscitar o sítio do piropo e fazer com que vocês possam consultá-lo. Ele vai ficar responsivo, direitinho, bonitinho. Eu estou fazendo isso... Nem é tanto pelo sítio do piropo, é para botar a cabeça para funcionar. Porque, na minha idade, se eu não botar a cabeça para funcionar, daqui a pouco eu estou babando. Né? Então, uh, mas ainda existe e sugiro experimentem fazer o seguinte. www.bpropo.com.br Não é muito complicado. Bepiropo. Entrem lá, tem uma sessão de pesquisa que ainda funciona, é, busca... Tesla. E leiam a série de colunas que eu escrevi sobre Nikola Tesla nos Nikola anos 90. Tesla, sabe? O Tesla, Tesla. Nos anos 90. Dê uma lida nisso. Vocês vão gostar. Tem coisas que eu escrevi, grande parte delas perderam completamente a atualidade. Não tem mais sentido. Você não vai aprender a formatar um disco rígido. Não tem mais sentido. Mas. Eu contava a história do Tesla, dos babas dos primeiros programadores, do Alan Turing. Essas séries todas ainda existem. Eu tenho a impressão que da última vez que eu vi, tinha umas pouco menos de 5 mil. Porque eu escrevi no Caderno informática do Globo, escrevi no Caderno informática do Estado de Minas, do Correio Brasiliense, escrevi em diversos sites da internet, foram PCs, os demais... E, isso vai, e, foi, e, eu, e eu usava o sítio do Piroba para centralizar tudo que eu escrevia um em qualquer repositor. lugar. Eu botava lá. Continua lá. Tem uma olhada. É possível que vocês gostem. E daqui a seis meses ele vai estar tá devidamente reformulado. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. O bacana dessa época, e, e não é diferente para vocês hoje, é que a gente se desafiava a aprender. Então, eu, eu trouxe para mim, daquela época, o fato de não conseguir escrever aquilo que eu não uso. Então, assim, para escrever sobre alguma coisa, eu tenho que usar, eu tenho que aprender, eu tenho que saber fazer. Então, rede social, não sei quem estava aqui na palestra de rede social que a gente deu sobre política, é, um papo que a gente teve aqui na quarta-feira, eu falei muito sobre rede social porque eu fui trabalhar com rede social. Eu larguei o jornalismo, fui para dentro de uma agência digital e falei, chega para lá que tudo que eu escrevo aqui de teoria, eu quero aprender agora como é que faz na prática, porque senão eu não vou conseguir continuar escrevendo a teoria. Porque para criticar alguma coisa, você tem que saber fazer. Então, assim, não dá para escrever sobre aquilo que a gente não sabe. E é muito do que os youtubers fazem hoje, muito do que essa galera toda que é influenciador e que, de fato, é um influenciador sério, deve fazer. Porque tem que saber do que está falando, né? eu, eu queria puxar mais um pouquinho a, a experiência de vocês no jornal, né? Primeiro, saber como é que você parou lá, como é que pirou foi parar lá também, no caderno de informática, sendo engenheiro de merda. Foi ele que disse, tá? Como é que vocês chegaram no caderno de informática aqui do Globo? Foi convite da Cora, né? Para nós dois. No meu caso, eu trabalhava na revista Info, que naquela época era da editora JB. Fui cobrir uma Condex, que era a maior feira de tecnologia que existia na época e era realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos. E tive catapora. Então eu fui para cobrir a feira e fiquei trancada dentro do quarto de hotel. Eu não pude ver nada da feira, só no último dia. Porque eu cismei que eu ia fugir da quarentena. Eu já estava toda sequinha, falei, eu não vou ficar aqui, eu vou embora. E a única pessoa que podia entrar no meu quarto, que já tinha tido catapora, tinha sido a Cora. Então foi a Cora que me explicou o que estava acontecendo na feira. Naquele, naquela época, a, tinha uma TV interna dos hotéis de Las Vegas que passavam o que acontecia na que Eu passei é, assistindo a, a TV. Então, eu vi o que era lançamento. Quando eu chegava, eu dizia assim, você viu isso assim, assim? Ela falou, não. Eu falei, então vai no estande tal, lugar tal, tal. Eu sabia tudo. Porque eu fiquei vendo televisão dentro do quarto de hotel, lendo os jornais que chegavam. Foi a melhor cobertura de Condex que eu fiz na vida sem sair do quarto do hotel. E, e aí a Cora me conheceu e quando ela foi fazer o caderno de informática do Globo, ela falou, eu preciso de uma jornalista que entenda do que está escrevendo. Você é jornalista e você conhece a tecnologia. Então vem para cá. Aí eu larguei a revista Info e fui para o caderno de informática do Globo. Queria ver se eu achava que a Cora Rony fez uma... Nós falamos em Cora com grande reverência, mas a Cora é bem mais nova do que eu, né? Enfim. Uh, mas merece toda essa reverência. Eu estava vendo se eu achava aqui um comentário que ela fez outro dia, no meu aniversário. Como é que eu fui? Eu não sou jornalista. Eu não sou da área de informática. Eu nunca estudei informática, embora, depois de algum tempo tenho acabado virado professor de arquitetura de computadores em três universidades diferentes, eu nunca estudei informática, aprendi, quer dizer, nunca fiz um curso regular disso. Naquela época, eu estou falando, enfim, dos anos 80, do século passado, tinha uma coluna de informática que prestava no Rio de Janeiro, uma coluna chamada Circuito Integrado, da Cora Ronen no Jornal do Brasil. Eu li aquilo toda segunda-feira de manhã. E agora sendo uma pessoa muito muito simples, ela ela ela escrevia sobre informática. Ela também não era especialista e ela nunca tinha vergonha de dizer que não sabia. Aliás, isso é, é, é, essa é uma das, das das qualidades que eu mais admiro nas pessoas. Eu tenho procurado fazer isso sempre. Quando eu dava aula e um aluno me perguntava alguma coisa, eu jamais enrolava isso. Não sei, mas na próxima aula eu vou te explicar. E na próxima aula eu ia e explicava, aprendia e, e, e ensinava. Então, de vez em quando, a cara perguntava, eu não sei, como é que se faz isso assim assim? Aí eu normalmente sabia e escrevia para ela. E depois de um certo tempo, virou um, um, um, uma troca de, de ideias. Eu escrevia para a Cora, de vez em quando ela me telefonava. Eu nunca pedi o telefone dela para não parecer que eu estava querendo. E um dia a, acabou a coluna. Ela se despediu e acabou a coluna. Aí, acho que um mês depois, mais ou menos, eu estava em casa, toco o telefone, era Cora. Poxa, agora, vocês desapareceram. Não, é que eu fui convidada para ser editora do caderno de informática do Globo. Eu, poxa, que bom, agora. Assim, pelo menos eu vou poder ler você de novo. Ele não, eu estou pensando um pouco mais do que isso. Eu estou pensando na possibilidade de eu ler você. E me convidou para ser colunista de informática. Eu digo, agora eu nunca fiz isso na vida. Eu não tenho nenhuma experiência de escrever para o... Não precisa não, você usa exatamente a mesma linguagem que você usa nas cartas que você me escreve para explicar a solução das coisas, que é basicamente isso que eu quero. Eu digo, bom, com uma condição, se por acaso não estiver funcionando, não estiver dando certo, não tenha nenhum escrúpulo em dizer olha, não está dando certo, beijinho, beijinho, tchau, tchau. E... Eu só não escrevo no colônio de informática do, do, do, do, do Caderno de Informática do Globo, porque acabou o Caderno de Informática do Globo. Deve ter dado certo. Mas foi assim que nasceu o B. Piropo, porque o nome dele é Benito Piropo da Mas o Benito... Bom, essa conta. Mas... Desculpe. Eu me chamo Piropo. Vocês, têm, vocês sabem o que quer dizer Piropo? Em espanhol? Eu trabalhava muito na América Latina como consultor em engenharia sanitária piropo é uma espécie de cantada, de galanteio. Quando passa uma menina bonita, eu cheito, diz um piropo para ela. E, e quando eu viajava pela América Latina, eu sempre escondia esse nome. Eu nunca usava, porque todo mundo que lia, ria. Então, eu, eu, eu era o um engenheiro Benito P. Darrim. Sempre foi assim. Quando a Cora me convidou para escrever na Universidade de Informática, eu digo, poxa, eu sou especialista em, em, em tratamento biológico de despejos orgânicos, uma área muito restrita, pouca gente conhece isso. Se eu começar agora a escrever uma coluna sobre informática, eu trabalhava como consultor na outra área, as pessoas... Bom, esse cara mudou de área, eu não queria que isso acontecesse. Vou arrumar um pseudônimo. Mas eu já estava velho demais para arrumar pseudônimo, já tinha mais de 40 anos. Aí eu parei. Vocês já ouviram falar no um cara chamado DiCro? Era um sambista, um sambista maravilhoso. Ele, por que você se chama DiCro? Diz, bom, eu me chamo Carlos Roberto de Oliveira. Aí, quando eu comecei a escrever música, eu vou C R O Cro. Aí sobrou aquele dia, eu não sabia o que eu ia fazer com ele, ele ficou de cró. Foi mais ou menos a mesma coisa. Eu descobri que eu tinha, eu tinha um nome novinho, novinho, novinho, que eu nunca tinha usado. Aí eu passei a assinar B, piropo. Durante anos, as pessoas pensavam que esse cara não existia, que, que era uma, uma, uma ficção. Ué. Exatamente, porque naquela época... A gente não botava cara como a gente bota agora. Né? Não tinha internet. Lembra que eu falei que quando, quando ele começou não tinha internet. Então, Bepiropo passou a ser uma entidade. E as pessoas achavam que era uma entidade. Nós chegamos a fazer uma, um concurso público para descobrir o que, que era o B do Bepiropo. Saiu de, isso por carta. Chegou a quantidade de carta assim. ó. Era um concurso para dar um computador. O que, que é o B do B né? E aí é que a gente apresentou o Benito. As pessoas não sabiam quem ele era. E eu criei uma série de colunas para ele e para um outro cara do caderno de informática, que era o Júlio Botelho, que era o dono de um dos BBS. O Júlio Botelho era muito gordo. E, e a gente chamava ele de GG, grande guru. Então eu tinha o GG e o B. piropo, escrevendo no caderno de informática. A gente tinha uma publicação americana, que era a PC Magazine, que tinham dois colonistas, o John Dvorak uh, uh, e o John Markoff. Eram os dois caras que escreviam. E eles eram antagônicos, o que um gostava, o outro detestava, sempre. Eu criei uma série que era o grande guru e o Bepiropo discutindo tecnologia. Então, eles escreviam sobre o mesmo tema, cada um deles defendendo um ponto de vista. E isso a gente levou por quase um ano e meio no caderno e deu super certo. aí Até que o dia que a gente teve que apresentar os dois, né? Assim, o é, o, o GG era o Júlio Botelho. E o B, piropo, era o Benito, piropo, Dari Sendo que eu e o Júlio somos, sempre fomos amigos, somos amigos até hoje, como o Markoff e o que também sempre foram amigos. Eu, eu tive o prazer de conhecer os dois. E, e, e eles, eles tinham... Eles tinham um, era na PC Magazine, se não me engano. Eles tinham uma coluna que cada um defendia um ponto de vista a respeito de alguma coisa. Eu e o Júlio, na época, a gente basicamente era um sistema operacional, né? É, que a gente discutia muito. Mas eu acho que está... A gente pode abrir para a pergunta. Sim, será um prazer é... responder. Eu, eu, eu quando cheguei aqui, eu falei para a Cristina, será que a gente vai ter mais de 10... É, até que... é, até, é que... até que deu um público bom, cara. Uma <risos> vez para a pergunta. Ah, quem se candidata a fazer alguma pergunta? Vamos lá. Eu vou levar o microfone aí. Perguntar, você falou que mudou de profissão. É, com os 40 anos você era engenheiro né, e foi escrever em coluna. Você precisou depois fazer uma formação mais formal nisso? Fazer uma faculdade de jornalismo, alguma coisa? Ou foi só... Foi levando, a onda foi levando nisso? Bom, eu me, me, me aposentei... Uh, eu cheguei a operar uma estação de tratamento de esgotos aqui em São Paulo, da Sabesp. Uma, estação, uma grande estação de tratamento que tem aqui em Barueri. Uh, entre Barueri e... e, e daquela cidade de Vizinho que eu esqueço o nome agora, Carapicuíba. Quando eu comecei a escrever sobre informática, eu nunca pensei em fazer curso de informática, mas eu sempre me preocupei com o fato de que eu estava usurpando o lugar de um jornalista. Então, eu realmente pensei seriamente em fazer uma faculdade de jornalismo. Quem me convenceu a não fazer isso, porque, olha, não é necessário, você é um colunista, você não precisa ser jornalista para continuar escrevendo suas colunas, foi o presidente do Sindicato dos Jornalistas aqui de São Paulo. Então, eu fiquei na minha. E nunca mudei de profissão, eu, eu acabei assumindo duas personalidades. Eu, eu, eu, chegou num, num, eu, eu descobri que a melhor maneira que existe de você, não, não de aprender, mas você se manter atualizado a respeito de alguma coisa é ensinando. Porque aluno não perdoa. Se você diz alguma coisa que não está absolutamente correto, ele vem. Então, é, é a forma de aprender. Eu acabei lecionando na PUC, na UERJ, durante muitos anos eu fui professor da disciplina de tratamento de esgotos sanitários e na Universidade Concei, na UNIG, eu fui professor de arquitetura dos computadores universitário e sempre me mantive. Eu, na verdade, eu, eu fiz 80 anos esse ano, mas eu me aposentei um ano e meio atrás. Eu passei 58 anos trabalhando na mesma empresa, que é a SEDAI, que corresponde a Sabesp aqui, de, lá no Rio de Janeiro. Deixa eu só complementar. A Cora também não tem diploma de jornalismo, tá? É, por quê? Porque na época que a Cora começou na profissão como jornalista, não precisava. Então, ela tem a carteira do sindicato dos jornalistas de, e, ela, e ela, ela na verdade, ela entrou no sindicato como fotojornalista, que foi como ela começou a trabalhar no Correio Brasiliense. Então, a, a primeira a entrar com, nesse grupo aqui com o um diploma de jornalismo fui eu, porque eu já me formei na época que, da exigência é, do diploma. Mas também nunca me conformei muito em só ter o diploma de jornalismo. Então, eu sempre... Fui buscar outras formações. Eu tenho formação em marketing. Depois, em marketing digital. Eu hoje já vivo do jornalismo. Mais do que do mundo. Eu acho que você tem que fazer uma faculdade qualquer. É bom. né É bom ter um diploma. Né? Boa tarde. Meu nome é Murilo. Eu queria saber o que vocês acham que mais mudou no jornalismo de TI desde que começou o caderno de informática e o que como é hoje? Eu acho que o que mais mudou é que o caderno naquela época ele era didático. Hoje ele é mais comercial do que didático. Acho que essa essa é a maior marca. Hoje a gente fala muito do último modelo de celular que acabou de sair, é, da última, e a gente não leva o leitor pela mão explicando para ele como é que ele precisa usar a tecnologia. Acho que essa é a maior mudança. E só voltando aqui para o que você perguntou, por que eu acho que tem que ter um diploma de jornalismo? De jornalismo não, um diploma normal. De jornalismo acho que nem precisa mais. Mas um diploma é, formal. Porque é bom ter um estudo formal no mundo que a gente vive que ainda requer isso. Mas a tendência é que você não não precise mais. Quando você vai falar com os VCs fora, principalmente no Vale do Silício, eles dizem que importa mais aquilo que você sabe fazer do que o seu conhecimento formal. Mas o conhecimento formal embasa muita coisa. Então, se der para fazer, é legal fazer. Só para reforçar, o conhecimento formal é essencial uh, em, em qualquer ramo de atividade. Uh, eu eu pude me meter a, a, a escrever sobre computadores porque eu aprendi a lidar com computadores e eu aprendi a lidar com computadores usando o conhecimento formal que eu acumulei durante décadas como engenheiro. Então, o conhecimento é importantíssimo. Já nos avisaram que o tempo está encerrado. Eu queria, de minha parte, vou passar para a Cristina também, agradecer mesmo, a presença de vocês. Foi um prazer falar com vocês. Obrigado. Eu também, a gente vai estar por aí, então vocês podem parar a gente num cantinho para bater papo. E eu agradecer por eles terem vindo. Poxa, estou emocionado por receber vocês aqui, cara. Valeu, obrigado.